Se você trabalha com marketing multinível, você precisa do Recrutador MMN e sabe por quê? Hoje se você quer trabalhar com marketing multinível, você tem que estar na internet. Não importa qual é a empresa que você trabalha, não importa qual é o produto que você vende, o mundo está na internet e você vai ficar de fora por quê? E é por isso que a gente criou o Recrutador MMN para poder te ajudar no que é necessário para você desenvolver o seu marketing multinível pela internet. Hoje existe o marketing tradicional, ou seja, aquele que você faz indo na rua, batendo de porta em porta e existe o marketing através da internet. Através da internet você vai alcançar milhares e milhares de pessoas. Veja a diferença entre o marketing tradicional e o marketing através da internet. Então vamos lá, através do marketing tradicional, qual que é o processo? Toda liderança chega para você e fala, você tem que criar uma lista quente. Depois que você cria a sua lista quente, a lista quente formada é formada o quê? O pessoas que estão próximas de você, são seus amigos, seus parentes, enfim, pessoas que você já conhece, já tem um relacionamento, ok? Depois que você forma essa lista quente, você vai fazer o quê? Ligar para todo mundo, ou mandar e-mail para todo mundo, ou mandar whatsapp para todo mundo. Você vai acabar virando sabe o quê? O chato da família é exatamente isso você vai ser o chato da família o chato da festa o chato de qualquer lugar todo lugar que você for o pessoal vai falar ah, lá vem o cara da empresa X ele não para de falar nisso você vai virar o chato simplesmente assim e mesmo depois que a sua lista quente acaba e normalmente não dá muito certo porque se desse certo todo mundo já estava rico você vai para onde você vai para rua o que, que é isso eles falam, agora é a hora de você formar sua lista fria. Buscar contatos de pessoas que você ainda não conhece. Beleza? Aí você vai para rua, você vai fazer apresentações, que a gente chama de APN. Nessas apresentações, às vezes é na casa de um amigo, às vezes é num hotel, às vezes é numa igreja. Enfim, em qualquer lugar. Mas na hora que você faz essa APN, você... Tem que lembrar que você está gastando muito dinheiro. Antes de você começar a ganhar dinheiro, você está gastando dinheiro, você está perdendo dinheiro. Tudo bem se você estiver perdendo dinheiro para ganhar lá na frente, mas normalmente não é isso que acontece, ok? Então você vai gastar dinheiro com carro, gasolina, comprando carro, alugando carro, enfim. Você vai gastar dinheiro com gráfica, panfleto, cartão de visita, folder, tudo que você pensar. Você vai gastar dinheiro com aluguel, aluguel de espaço. Às vezes as pessoas alugam auditório, às vezes alugam um espaço pequeno, uma sala de reunião. Você vai gastar dinheiro com isso. Você vai gastar dinheiro comprando kit o tempo todo, porque toda a APN que você faz, toda apresentação que você faz, toda hora que você vira o chato e vai na casa de alguém, você leva aquele seu kitzinho de perfume para a pessoa provar, para a pessoa testar. Então aquilo ali com o tempo acaba, ninguém compra. Ninguém se ativa e você gasta mais dinheiro no próximo mês e a história se repete. Então agora eu vou te mostrar qual que é a diferença de trabalhar com marketing tradicional e trabalhar com marketing pela internet e aí você vai entender porque que o recrutador MMN é a ferramenta para você. Pela internet você precisa apenas de um recrutador online. Exatamente isso. É uma plataforma, uma ferramenta, igual o Recrutador MMN, que vai permitir que você faça páginas de recrutamento, que você tenha um robô de recrutamento, que você tenha e-mails automáticos e que você possa gerenciar os seus contatos. Se a sua ferramenta não tem, no mínimo, isso, ela não é uma ferramenta de recrutamento, ela é um, uma paginazinha qualquer, ok? Uma página de recrutamento é onde as pessoas vão te encontrar e elas vão deixar os contatos lá. Preste bastante atenção. No modelo tradicional, você é o chato. Você vai atrás das pessoas. No modelo online, as pessoas vão atrás de você. Isso muda tudo, tá ok? Porque quem está indo atrás de você é quem está, no mínimo, interessado. Então vamos lá. Você tem que ter essa página. É nessa página que as pessoas vão te encontrar. Você pode ter um robô de recrutamento, o que através do Facebook, por exemplo, ou através do WhatsApp, as pessoas mandam mensagem e este robô vai respondendo sem você precisar de fazer nada. Isso é muito comum no Facebook, todo grande líder hoje trabalha com isso, ok? E a nossa ferramenta já tem o robô de Facebook pronto para você utilizar. E-mails automáticos, aqui está o ouro, você não percebe, mas aqui é o ouro. Quer crescer no marketing? Tenha contatos. Quer crescer na internet? Tenha lista de contatos. Que é o que a gente chama de leads, ok? Leads. Leads são pessoas interessadas no seu negócio. É através dessas pessoas que o sistema vai mandar e mails automáticos. já está tudo programado, você não precisa se preocupar com nada. Um dia ele manda um e-mail, no outro dia ele manda outro. Se a pessoa abriu, ele manda outro. Se ela não abriu, ele manda um e-mail. Dois dias depois, fala, ah, você não viu este e-mail, dá uma olhada nisso. Enfim, o recrutador MMN já faz isso para você. Por que, que é importante esses e-mails? Esses e-mails é que vão filtrar as pessoas interessadas daquelas que não têm interesse nenhum e caíram ali de paraquedas. O chamado curioso, ok? E por fim, você vai gerenciar esses contatos. Você vai ver quais são as pessoas que realmente estão interessadas, o sistema do Recrutador MMN, ele vai te falar, ele vai falar, ó, essa pessoa é uma pessoa interessada. Não, essa pessoa descarta ela, ela não abriu nenhum e-mail que você mandou, entendeu? Isso é muito importante para você, o quê? Ganhar tempo. Você entra só no final, no fechamento, e você vai fechar com quem? Com as pessoas que estão interessadas no seu negócio, simples assim, ok? Agora, não basta você ter um recrutador online falar, ah, eu tenho um recrutador MMN, agora resolvi o meu problema, vai tudo funcionar na minha vida? Não. É a mesma coisa, se você tiver uma loja, se você não falar para ninguém que você tem uma loja, seja uma loja de roupa, um restaurante, enfim, qualquer coisa. Se você tem uma loja de roupa, se você não falar para ninguém que você tem essa loja de roupa, ninguém vai lá comprar. Então quando você tem um recrutador, ou seja, com uma página de recrutamento, se você não falar para as pessoas que essa página existe, ninguém vai lá nessa página. Só que aqui é diferente do tradicional, no tradicional você é o chato. Aqui a gente divulga a sua página através de anúncios, ou se você não quiser pagar por anúncio, de forma orgânica. O que é forma orgânica? Você pode pegar o link da sua página, colocar na sua página do Facebook colocar no seu WhatsApp, colocar no seu Instagram, enfim, isso é a forma orgânica. As pessoas, com o tempo, elas vão entrar na sua página. E detalhe importante, o próprio Google, a busca do Google, vai te encontrar. Você não precisa gastar um centavo. Se você duvida, vai lá no Google agora e digita alguma empresa de marketing multinível. Você vai ver que a nossa ferramenta vai aparecer. Clientes que usam a nossa ferramenta o link da página dele vai aparecer na primeira página. Por quê? Porque o recrutador MMN ele foi preparado, construído para trabalhar junto com o Google. Então isso não é da noite para o dia, mas com o tempo você vai começar a aparecer lá também, ok? Agora, se você quer agilizar esse processo, é criando anúncio. Não tem outro caminho. Criando anúncio. Você vai gastar ali, ó, 5 reais por dia, por exemplo, 3 reais, 10 reais? Aí é do seu orçamento e você que define. Mas repara, quando você está gastando 5 reais por dia, eu tô falando que você tá gastando 150 reais por mês, é muito menor do que o custo que você tinha com gasolina, com o custo que você tinha com papelaria, com gráfica, com lanchinho, com almoço na rua, com aluguel de espaço, enfim. Não se compara, ok? Não se compara, mas é lógico. Você que está começando agora a trabalhar com marketing pela internet, isso tudo aqui pode ser novo para você. E com certeza deve ser novo para você. E o erro não é seu. Não tem nada de errado nisso. Agora vem a nossa parte. O Recrutador MMN, além da gente oferecer essa plataforma toda para você, pronta para você utilizar, nós temos um curso. Esse curso se chama Top Recrutador. Este curso é gratuito para todo mundo que é cliente do Recrutador MML e você vai ter direito a esse curso. Por quê? Eu vou te ensinar pessoalmente neste curso todas as etapas que você precisa para poder ter o seu recrutador funcionando perfeitamente. É um curso completo, é um curso profissional, é um curso que cada semana você vai receber aulas novas, em torno de duas a três aulas. São aulas rápidas, aulas curtas para você não perder muito tempo e sempre colocando a mão na massa. Aulas práticas, nada de ficar falando, falando, falando e não mostrar nada, aulas práticas para você definitivamente entender como recrutar pela internet é muito, muito mais fácil do que o trabalho tradicional. Você vai agora tomar uma decisão, você realmente quer trabalhar com marketing multinível pela internet? Então nós temos a solução para você. Basta você clicar neste botão que está aparecendo abaixo desse vídeo que você vai conseguir adquirir o um Recrutador MMN agora por apenas R$ reais. E não é R$ reais por mês, é R$ reais que você vai pagar uma única vez e vai ter direito ao produto durante um ano. Se você quiser renovar, ótimo. Se não quiser renovar, é um direito seu. Só que eu estou tirando todo Todo o problema, toda a dúvida que você tem, te dando uma garantia de 30 dias. Exatamente isso. Se você comprar o produto hoje, se em até 30 dias você não ficar satisfeito, não te atendeu, não surgiu o resultado que você queria, não se preocupe, basta solicitar a devolução do seu dinheiro que a gente vai devolver o dinheiro para você integralmente o valor que você pagou, ok? E continuamos, amigos, do mesmo jeito. Na hora que você quiser voltar a fazer parte do Recrutador MMN, somos de portas abertas. Mas lembre-se, nada é do dia para a noite. Se você está começando agora, você vai começar a ter resultados em médio prazo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis meses. Mas lembre-se, na hora que você começar a ter esses resultados, a máquina vai começar a trabalhar sozinha para você. Você já não vai precisar fazer mais nada. Você vai entrar sempre na última etapa, que é a etapa do fechamento. O resto é tudo a inteligência do recrutador MMN trabalhando para você. Então conte conosco. Nós temos hoje a melhor ferramenta, a ferramenta mais completa e a mais barata do mercado. E não só isso... Nós estamos te oferecendo gratuitamente um curso completo, profissional, para você virar um top recrutador. Então, fico por aqui, um grande abraço e nos vemos na área de treinamento. Um grande abraço, até mais!